Você quer aprender inglês rápido? Você quer aprender inglês de uma forma divertida? Você quer aprender inglês de uma forma milagrosa? Os seus problemas acabaram! Chegou a nova metodologia revolucionária de aprender inglês! What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Júnior Silveira e hoje eu estou aqui com a presença inigualável do grande Levi do canal Levi Talk. E aí, pessoal, tudo tá <risos> bem? Aleluia. Obrigado por você estar aqui assistindo. Eu ter aceitado o meu convite. Eu te agradeço. É um prazer estar aqui no... Headquarters do <risos> Garoto! baby, fala aí um pouquinho para os meus queridos learners sobre o seu canal, o seu trabalho no YouTube. Pode começar. Jabá! Ah, hora do Jabá! Vamos lá, vamos lá! Então, pessoal, tem um canal que eu falo sobre inglês, né? <risos> mas não é só sobre inglês. Mas eu comecei falando sobre inglês porque eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, então mostrando um pouco do meu dia-a-dia nos Estados Unidos. Uhum. Eu não sou teacher como o um Júnior. Mas eu tenho uma perspectiva do aluno, então eu aprendi inglês na maior parte do tempo, por conta própria. Então eu tento dar dicas, mostrar um pouco o caminho das pedras para você que quer aprender inglês. Eu também falo sobre outros assuntos, principalmente para você que está fazendo faculdade, você que quer entrar na faculdade, né? assuntos pertinentes à vida do jovem brasileiro. Claro, né? lógico! Então é isso. Vai, deu, tá deu, deu tempo certinho, Levi. Né? Parabéns! <risos> Senão eu ia cobrar mais, né? Pelo... É, pois é, é que no YouTube é assim, né? A gente paga. Times money. Portagens... <risos> muito bem, hoje eu e o Levi estamos aqui para debater um assunto muito polêmico. Por que que o brasileiro não aprende inglês? Mas o não aprende inglês? Você aprendeu inglês? Eu aprendi. Como que você aprendeu inglês? <risos> Estudando. <risos> de acordo com as minhas pesquisas, e de acordo com os meus estudos em Harvard, <risos> Somente 5% da população do Brasil fala inglês. 5%. 5% de 200 milhões de pessoas. De 200 milhões de pessoas. Minha matemática horrível, mas 5% é que dá. Então, vamos baixo. Aí. É <risos> baixo. Agora, por que se o Brasil é o país que mais escolas de inglês tem no mundo e, e o país é um dos que tem o um, um menor número de pessoas que falam inglês. Que fala inglês? E a gente separou aqui três possíveis razões, motivos, né, para que isso aconteça. Lembrando que o que eu e o Leveu vão falar aqui são só opiniões né, de dois youtubers que, uhum. que acham que sabem alguma coisa. Então não me encher o saco nos comentários não, falando é ah, isso, aquilo. Então a primeira coisa é: o brasileiro não aprende inglês de uma, por uma coisa psicológica. Né? A influência do marketing das escolas. Das escola. Sendo que na verdade o marketing não inventa nada, ele só diz o que você quer ouvir. E o que, que o marketing das escolas diz pra gente? Três palavras, né, Lili? Que para aprender inglês tem que ser? Fácil. para aprender inglês tem que ser? Rápido. E também? Hum. Muito divertido! Por as escolas de idiomas venderem essa ideia pra você, uh, na primeira dificuldade, no primeiro problema que você tiver com o idioma, nos seus estudos, você vai fraquejar. Eu, fraquejar. Eu já fraquejei várias vezes. Uh, então as pessoas acabam desistindo. É troca de escola, você né? Troca várias vezes de escola, se decepciona. Ah, Acho que o problema é inglês. Ah, isso não é pra mim. É. A inglês não é pra mim. Não é. Porque não é todo mundo aprende tão fácil, olha só um é. o inglês. É. O cara leva jeito pra isso. Você não leva um jeito pra aprender inglês? Não, eu também não. Mas assim, é uma habilidade que todo mundo tem, mas que precisa ser treinada. Precisa ser então você precisa treinar várias outras coisas, como a sua disciplina, Sim. o seu foco, a sua... Você tem que persistir. Existe é? sim. Porque se muita gente consegue aprender, você vê aí tantos youtubers, tantas pessoas sim. de outros países falando inglês, por que você. Você, que que também você não consegue? a ser diferente? português também, De fora, claro. que vai falar. Ah, e é um problema que eu li um texto recentemente que fala sobre isso. Que a nossa geração, a minha geração, talvez nem tanto a sua, está muito. está focando muito em motivação. A gente quer ter uma é. grande motivação para fazer as coisas, uhum. mas a gente esquece uma coisa muito importante chamada disciplina. E disciplina é justamente fazer algo que você não quer. Perfeito. Se você não quer sentar para estudar, você tem que fazer isso. Perfeito. Por quê? Porque você precisa. E eu costumo dizer o seguinte, todo estudante que aprende a falar inglês, ele é autodidata. Ainda que você faça Boa. curso de inglês, eu não só conta curso de inglês, uhum. mas você só vai aprender inglês se você assumir a responsabilidade do seu aprendizado. Boa essa frase, hein? Vou colocar no meu nick do Whatsapp. <risos> a próxima razão é o medo de errar que está atrelado à cultura do erro. A cultura né? do erro. A gente fez um vídeo sobre a cultura do erro, não é? Sim. Mas... Deve estar lá no meu canal lá, lá no canal, no canal do, do Levi. Tem um vídeo meu lá no canal do Levi. Acessa, tá aqui na descrição, algum lugar aqui. Vai lá pra também. você conhecer. Você sabe que uma vez eu tava nos Estados Unidos conversando com um amigo meu. Eu tava conversando com ele <risos> português. E chegou um camarada assim por trás de mim e bateu no assim, meu ombro. oi ele, muito nervoso, tremendo, suando, falou assim: Vocês são brasileiros com um sotaque muito forte. Eu falei, sim, uma ideia é que eu tô aprendendo português e tal. A minha vontade era de abraçar ele, de tirar uma foto que eu achei aquilo sensacional. Legal. Ele tava extremamente nervoso, sabe, suando, Sim. mas ele teve a atitude de ir lá e falar com a gente. É. Dois nativos. Será que a gente aqui tem essa coragem de fazer isso? Provavelmente. É que aqui é o contrário. Quando as pessoas uh, veem um gringo, elas querem fugir. Pode. Não tem medo. Tem medo de interagir, sabe? É. De, de colocar o inglês à, à prova. É. É, é o que a gente chama de inglesofobia, né, que eu já ouvi um texto sobre é isso, né? né. Fiz um vídeo também, mas vai sair em breve, mas enfim. É, ou propagandas, entramos de novo em propagandas de escolas, Sim. né, não vou citar o nome aqui, mas tem propaganda que fala sobre isso, né. Sim. Ah, um gringo aí todo mundo foge. Foge, né? é, mostro, né. E aí a pessoa acaba comprando essa ideia inconscientemente, né. De que é a coisa mais difícil na sua vida, mas você chegar para um gringo e falar. Ou às vezes nem é pra um gringo, às vezes você fala pro professor na sala de aula, você que dá aula tanto tempo, uhum. aqueles alunos que você fala, você fala, what's your name? Meu aluno fica, Meu Deus, o que que tá acontecendo? É. Não é? Isso, isso tem a à cultura do erro, isso acontece por quê? Porque a gente tem medo de ser julgado, de ser criticado, a gente sabe que o coleguinha do lado vai rir da gente se é? a gente errar, né? a gente hum. tem muito medo de se expor. Divisão de águas no meu aprendizado de inglês, foi quando eu aprendi a don't give a damn. Uhum. Porque as pessoas pensam, na faculdade eu comecei a falar inglês mesmo, em voz alta, com meus Sim. colegas, né? que se dane mano, você não tá me criticando? Eu vou aprender inglês, você não vai. É isso aí, garoto. E, e, e o seu perfil tem muito a ver com o meu também. Porque quando eu estudava, eu tava na escola de idiomas, eu era um aluno como você. Eu era o um aluno cara de pau. Então, eu sempre gostei de falar em público, falar inglês errado ou certo, mas eu falava, sabe? O você perguntava as coisas, eu respondia zoando, Manda, solta, né? soltava, o pessoal ria de mim, aí eu, eu falava, mas pelo menos eu falei, sabe? Tipo, é? E olha só, hoje eu aprendi inglês e, e parte dos meus amigos dando comigo, infelizmente, ainda não, não aprenderam. Né? Não. Tá? Então, é aquela coisa, né? Ri hoje, mas amanhã você vai estar me pedindo é? emprego. <risos> e o terceiro é... O aluno não se expõe adequadamente ao idioma. Isso é complicado, não é? E além de não se expor adequadamente, ele consome materiais que não são do nível dele. Né? O cara ele começou a aprender inglês agora e já é. quer assistir, sei lá... O filme da década de 40 em preto e branco sem legenda. Por não é? é? que eu tenho, eu já tô estudando dois meses. Eu, já, eu não tô conseguindo entender Walking Dead sem legenda. Nossa, pô, mas... dois meses? Meu Deus, quanto tempo <risos> de estudo, <risos> né? Caramba, olha só! É... Vou te contar um segredo, hum. não entendo tudo de todas as séries e filmes ainda. Ah, Ai, deixa eu te contar um segredo. Eu também não. <risos> A gente é absolutamente normal você não entender um filme, uma música de primeira. Todo mundo fala, ah, mas você é professor, você tem que entender. Ah, mas você usa inglês tantos anos, você tem que entender. Meu, quantas músicas aí do Charlie Brown, de rap, uma, ah, é, uma, é, uma Ra é. MC, que eu não consegui ouvir todas as letras, né, de que primeira. Tudo de né? Cara, é. E o aluno não se expõe ao idioma, bom, pelo medo de errar, né, a cultura do erro que a gente já falou agora há pouco, né, e também eu acho que tem uma... Um, um, um, de comodismo também. Comodismo, né? é verdade. Porque todo mundo é um pouco cômodo, principalmente com relação aos estudos. Não é? Né? Então, uh, eu já fiz um vídeo anterior falando sobre coisas que a pessoa pode fazer para melhorar o inglês. Sim. E uma delas era colocar em inglês celular, computador, né? os sim, aparelhos eletrônicos, é, passar a consumir mais coisas em inglês para se expor mais ao idioma. Sim, eu costumo dizer que você tem que ser lembrado que você está aprendendo inglês. Porque enquanto o inglês for é uma coisa que só faz parte da sua vida duas horas por semana, é. você não vai se envolver com a língua, você não vai se expor, você não vai criar um relacionamento. O inglês é sua nova namorada, seu novo é. namorado. Boa. Pensa desse jeito. Você tem que. O tempo. Você tem que ser chato. As é. pessoas têm que se incomodar com o fato de você estar aprendendo inglês. Uh -huh. Poste texto em inglês no Facebook, sim. É, Usa tudo em inglês sim. Quando seu amigo reclamar que seu celular está em inglês, você fala: tá mesmo, o celular é meu. É. Tenha, tenha contato, você precisa ser lembrado, você precisa ter dúvidas, você precisa pegar celular, não entender o que está no menu, porque isso vai te lembrar que, pô, que é, aprender, tem, tem que aprender. Tem que aprender. Desperta a curiosidade. E se você não se expõe, você vai achar que está tudo bem, está tudo ótimo. Exatamente, você sempre tem que ser colocado à prova, né? Por mais. É, isso vai virando um hábito. Né? Ah, é um hábito. E você vai ganhar prazer em fazer isso. um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Assim como você se alimenta de forma diferente, faz exercícios. Ou vai para o trabalho todos os dias, dirigir, né? Você, de tanto você fazer aquilo, você ganha uma atividade. atividade física. Né? Atividade física. Não é ótimo, melhor analogia para aprender inglês. Perfeito. E com inglês é a mesma coisa. Então se exponha mais. E não tenha medo de errar e não acredite 100 em todo, em todas as propagandas que você ó, ouve por aí de como hum. aprender inglês. E também mais uma coisa, né, aproveitando, que todo mundo aprende inglês de formas diferentes, Muito né? Diferentes. Tem... Qual que é o meu jeito de aprender inglês? Eu não sei. Se alguém souber, deixa no comentário, <risos> deixa que no que comentário. É um produto bom para vender. <risos> Exatamente, ó, o que né? Porque tem muita gente que aprende melhor com ouvindo, outras pessoas aprendem melhor escrevendo, uhum. né? Uhum. É um mix de tudo. Eu, por exemplo, não jogo não assiste série, não assiste filme. Uhum. Então como que eu ouvindo música? Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Uhum. E você, Pedro Eugles, qual é o seu de aprendizado? Eu gosto muito de música, né, de videogame, de bastante. Videogame. Eu, eu videogame. não jogo, mas você então, deve ter te ajudado muito. Muito, bastante. E, e o que serve para um, às vezes não serve mais para outro. Outro. É. E tem mais de uma coisa que vai funcionar para você, você experimenta diferentes formas, uhum. né? Mas o importante é você ter um compromisso diário com isso. Não adianta você sentar uma vez por semana, estudar 4 uhum. horas e ficar yeah. mais 6 dias, ah pronto, já estudei inglês essa semana, é, ah, já tá ótimo, eu... ah, depois assisto todos os filmes em português, é, Brasil, é, né? é. e depois, é. não, tem que ser um compromisso diário. Então fica a dica aí pra você que tá pensando em iniciar os seus estudos, ou já estuda inglês e ainda não teve nenhum resultado, Alguma coisa deve estar rolando aí, né? E eu, eu espero que a gente tenha ajudado você a resolver esse problema. Sim. Thank you very much for watching. E lembrem-se todos... See you around! Bye! Garoto! brilhagem máxima! <risos>